Foi. E aí rapaziada, ensina agora como fazer flexão de ponta cabeça É um novo jeito de se malhar em casa E é isso aí Ah, você vai fazer de ponta cabeça? Vai ser de ponta cabeça Duvido você fazer 30 então 30? 30 Tá bom então Fazer 30? 30 Tá pega velho eu tentar, vou tentar Vocês Não, <risos> não desafio, vai, Desafio então, desafio desafio, é? desafio, desafio, vai Duvido Mano, desafio se eu não conseguir Se eu não conseguir, sei lá A gente vê uma coisa depois Um, dois, três, quatro. Conta aí, velho. Cinco, ah. seis, sete, oito, Não nove, aí, <risos> dez, Ufa. onze, doze, treze. Tá pega, velho. 14 Vai, vai, falta a metade. 15 16 Não vai, 17 <risos> Tem que pagar o desafio, velho.